Hoje eu vou contar para vocês porque foi que a gente decidiu fazer a Festa de Cabanas nesse ano de 2022 e qual foi todo o processo para a gente se organizar. A Festa de Cabanas é uma oportunidade para que a gente venha se desapegar de todas as coisas materiais sendo elas a nossa casa, o Wi-Fi, o celular, o nosso próprio conforto. E também se desapegar dos rótulos que as pessoas colocam sobre a gente, que envolvem diplomas acadêmicos, a nossa experiência profissional e qualquer outro tipo de identidade exterior, porque a ideia é que a gente venha passar oito dias em cabanas, convivendo em cabanas, que é uma maneira da gente poder dizer para Deus e uns para os outros, para nós mesmos, de que o sustento que Ele tem nos dado é suficiente de que não é necessário tudo aquilo que o mundo vem nos oferecer. Na verdade, ele é capaz de nos sustentar mesmo a gente abrindo mão de todas as coisas que a Babilônia, de todas essas coisas que esse mundo vem nos oferecer. E agora eu vou contar para você como foi que a gente começou a organizar essa festa que iniciou no dia 9 de outubro de 2022. A primeira coisa que a gente fez foi encontrar um lugar para a gente poder acampar. Um lugar que fosse barato e também próximo para poder incluir todas as pessoas. E aí o Didi e a Pat foram visitar um local para ver mais ou menos quantas pessoas cabiam e então eles criaram o um Google Documentos, que eu vou compartilhar com você aqui na descrição desse vídeo. Nesse Google Documentos você encontra os detalhes sobre quem deve estar participando e quais foram os custos relacionados e como é também o ambiente que a gente deve estar acampando. E no primeiro dia dos oito dias da Festa de Cabanas, as crianças saíram às ruas para poder coletar alguns ramos de árvores, folhas de palmeiras, que a gente utilizou para poder decorar esse espaço aqui do Open Maker, para a gente começar a nossa festa. E a gente também aproveitou para montar uma barraca, que vai servir de protótipo para os jovens conseguirem montar suas próprias cabanas lá no encerramento dessa festa, que a gente vai estar convidando você para participar com a gente nesse final de semana, que vai acontecer do dia 14 ao 16 na cidade de Cotia, Estado de São Paulo. No ano passado a gente realizou essa festa em Ubatuba e agora a gente vai estar fazendo ela mais próxima. E por causa disso, muitas pessoas acabaram decidindo vir participar com a gente a gente deve estar esperando que cerca de 30 pessoas vão estar dormindo lá e mais umas 20 talvez vão participar com a gente no domingo. E uma das pessoas que nunca participou com a gente dessa festa e deve estar conosco é o Gabriel, que hoje está aqui no Openmaker trabalhando com programação. E se você quiser mais detalhes a respeito de como a gente organizou essa Festa das Cabanas em 2022, então dá uma olhadinha nessa live que a gente gravou no dia da abertura da festa e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!